Seria ler todo o capítulo. Mas. trabalho de compartilhar para outras pessoas que também tem o um mesmo desejo de ler as escrituras sagradas e ter esse momento de comunhão com Deus, então faça isso, deixa um like, deixa um comentário um comentário com uma proposta para um novo tema, para a próxima live, é, uma crítica, uma sugestão um pedido de oração, é, sei lá, deixa algum, algum comentário para interagir com a gente, trabalho de evangelismo, de leitura da palavra, de comunhão com Deus aqui neste momento em nome de Jesus, e também compartilha suas redes sociais, seus WhatsApp. eu tenho que pedir isso, eu sei que é chato nessa introdução aqui, mas eu preciso pedir isso, o que ajuda muito, eu digo que é um trabalho evangelístico, porque realmente é, porque você está partilhando, você está compartilhando o maior, o maior alimento que o homem tem na face dessa terra, que é a palavra de Deus. Amém? Se não é inscrito também, se inscreva, ative o sininho das notificações. Todos os dias, em nome de Jesus, nós estamos aqui, na nossa madrugada no reino, lendo a palavra, orando e tendo sua comunhão com Deus. Amém? E o meu desejo é que mais e mais pessoas tenham esse desejo. Eu sei que não é um horário fácil, mas. rostros <coughs> foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de quarenta dias, lhes falando das coisas concernente ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se assustassem aliás, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que se esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou nem águas, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Haviam reunido perguntar-lhe, dizendo: Senhor, e é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas em que o Pai reservou a sua própria autoridade, mas recebeis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. aos seus irmãos, aos apóstolos que tudo quanto acerca que Jesus começou a fazer e a ensinar ele escreveu nós sabemos que ele foi um homem também que andou não só com Jesus mas também com Paulo e um homem que escreveu muitas coisas acerca de Cristo e ele diz que até o dia que Jesus foi levado acima, depois de haver dado mandamento pelo Santo Espírito dos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de haver padecido, apresentou-se vivo com muitas provas infalíveis. Perceba que Lucas está dizendo que Jesus depois de ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos com muitas provas e provas infalíveis que realmente ele ressuscitou entre os mortos, apesar de que muitos até os dias de hoje não só naquela época, mas até os dias de hoje, tentam provar que Jesus não ressuscitou dos mortos e tentam provar de que foi uma fraude que o seu corpo foi levado e muitas coisas que se você na história, você vai encontrar muitas coisas de pessoas que realmente acreditam nisso de que Jesus foi só um profeta, foi só um homem que passou pela terra e já morreu e está sepultado, não existe mais nem ossos dele, porque isso já faz mais de dois mil anos, mas ele está dizendo que ele apareceu aos seus discípulos com provas infalíveis e apareceu-lhes por espaço de 40 dias falando das coisas concernente ao reino de Deus se você pegar o capítulo de capítulo 22 se não me engano, do último capítulo do livro de João você vai perceber algumas coisas que estão escritas ali que foram feitas por Jesus depois da sua ressurreição a ponto de João escrever que tudo que Jesus fez desde o início do seu ministério até depois que ele ressuscitou antes de, até antes e antes de ser assunto aos céus ele fez coisas, segundo João disse, que se fosse escrito em livros fosse tudo datado fosse tudo é, é, documentado em livros, o mundo inteiro não comportaria tudo que Jesus fez ainda em terra antes de ser levado aos céus, e Lucas está dizendo que ele fez coisas, concernentes ao, ensinou coisas concernentes ao reino de Deus e com provas infalíveis de que realmente ele ressuscitou entre os mortos, e uma das provas infalíveis que eu gosto muito de falar, de repetir, que Jesus quando ele apareceu portanto Lucas escreve aqui que ele apareceu para os seus discípulos com provas infalíveis e uma das provas infalíveis é que ele apareceu no meio dos seus discípulos com as portas ainda fechadas João escreve que Jesus apareceu no meio deles quando eles estavam escondidos em um lugar com as portas trancadas porque eles estavam com medo da retaliação eles estavam com medo do que poderia vir por parte dos romanos ou até mesmo dos os fariseus que se você estudar a história, você vai entender que os fariseus também eles tinham uma certa, um certo laço com o povo de Roma, porque eles estavam totalmente corrompidos se você não sabe, o sumo sacerdote na verdade não era escolhido pelos judeus o sumo sacerdote era escolhido pelo imperador de Roma Ao ponto de, aí você vê a que ponto chegou a corrupção dos sacerdotes naquela época então eles estavam com medo da retaliação de tudo que poderia vir depois que o um mestre partiu porque a gente não pode julgar a fé deles de não acreditar que Jesus iria realmente ressuscitar dos mortos porque era tudo novo tudo aconteceu no, no espaço de tempo muito curto, três anos parece muita coisa mas para uma uma, um, para um, uma, uma coisa com uma proporção tão grande tão Tão avassaladora, com ensinamentos tão poderosos e tão diferentes do que eles tinham naquela época não era um tempo tão hábil assim para a pessoa entender e aceitar que tudo aquilo era verdade os discípulos andavam com ele muitos ainda tinham dúvidas eles escondem, correm e se esconde naquele lugar e ficam com as portas fechadas e acontece algo que eu acho lindo, que Jesus aparece no meio dos discípulos com as portas ainda fechadas, com as portas trancadas e a gente sabe muito bem pela física, a física nos ensina que é impossível um corpo físico ocupar o mesmo lugar no espaço o que, que isso quer dizer? não tem como você colocar duas pedras no mesmo lugar ou um corpo físico no mesmo lugar, porque eles não podem passar um dentro do outro e Jesus passou pelas portas ou pelas paredes, não interessa ele é onipotente, o que nos relata é que ele apareceu no meio dos discípulos, não como um fantasma não como um espírito como um espectro, como um mas ele apareceu de carne e osso, ressuscitado no meio dos discípulos, com as portas trancadas, aleluia, ele era todo poderoso, ele fez coisa que é impossível do homem compreender com a nossa lógica, com o nosso raciocínio, e esse não foi o único fato infalível, não foi a única prova infalível de que ele foi ressuscitado, Jesus também ele saiu, quando ele ressuscita, ele sai do túmulo ele ainda sai do túmulo com o túmulo fechado como que a física explica isso? Aí você vai dizer assim João, que heresia é essa que você está dizendo? Leia a Bíblia, meu querido você vai entender que a porta do, do a pedra foi removida do, do sepulcro não foi para que Jesus saísse de lá depois de ressuscitado, mas a pedra foi removida do sepulcro para que aquelas mulheres vissem que eles não estavam mais lá. Aleluia! Portanto, a Bíblia diz que o anjo remove a pedra e senta sobre ela e fala com as mulheres, por que você procura dentre os mortos aquele que vive? Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. uma das provas infalíveis que Jesus demonstrou depois de ressuscitado de que realmente ele venceu a morte e ressuscitou então o Dr. Lucas está escrevendo aqui que ele apareceu aos seus discípulos com provas infalíveis e apareceu-lhes num espaço de 40 dias, ele ainda continuou 40 dias em terra antes de ir para o céu lhes falava, lhes ensinava das coisas concernentes ao reino de Deus, aleluia, e o versículo 4, ele diz que estando eles, e estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual ele disse que, de mesmo ouviste, e qual que era a promessa? era é promessa dada por Joel que Deus derramaria do Teu Espírito Santo sobre toda a carne. Então Jesus disse para os seus discípulos: não, você não vai, vocês não vão abrir congregações, vocês não vão é, é, sair fazendo missões, vocês não vão aí saindo pregando nada, vocês não vão fazer nada enquanto do alto vocês não receberem a promessa do Pai. E qual que era essa promessa? Interessante que ele, Lucas escreve assim, que ele mesmo diz que vocês também ouviram de mim essa promessa. Não foi só do profeta Joel, mas vocês receberam de mim também essa promessa. E o versículo 5 diz, diz, porque na verdade João Batista nos batizou com água, mas vós, aleluia, Jesus... é, é doutor Lucas dizendo que Jesus falou para os seus discípulos, olha vocês foram batizados com água, o batista batizou com água vocês mesmo batizaram outras pessoas com água mas perceba uma coisa que vai acontecer, vós sereis batizados no Espírito Santo não é com o Espírito Santo mas no Espírito Santo dentro de poucos dias, e é interessante o que dizer este aqui no Espírito e não com o Espírito, se ensina hoje uma forma de batismo com o Espírito Santo muito errado nos nossos dias, eu não quero entrar muito a fundo nisso, mas nós não somos batizados com o Espírito nós somos batizados no Espírito, se você perceber por é, várias passagens bíblicas Textos bíblicos dessa forma, portanto, é Paulo, quando repreende os coríntios, que estava com aquela briga toda ali, ele disse assim: Olha, por que vocês brigam dessa forma? Vocês não beberam do mesmo Espírito? Olha só, relacionando o Espírito como se fosse água, como se fosse uma coisa líquida, no um estado líquido. Quando a família de Cornélio é, é, é batizada no Espírito Santo. É escrito no livro de Atos, capítulo 10, que Pedro não termina o seu sermão e o Espírito Santo desce sobre ele, em outras passagens está escrito que o espírito, o espírito Santo quando vem ele é derramado sobre aquelas pessoas, e Joel escreveu que Deus derramaria do teu Espírito sobre todos. os discípulos como está escrito aqui no livro de Atos que vocês, serão, vocês foram batizados com água mas agora vocês receberão o batismo no Espírito Santo vocês serão mergulhados no Espírito Santo dentro de poucos dias aleluia e o versículo 6 ele diz aquele que pois Aqueles pois, que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor... Aliás, aqueles que estavam reunidos naquele lugar ali... Onde o povo estava vendo... Há poucos minutos que Jesus seria levado aos céus... E eles perguntam a Jesus... Senhor... É nesse tempo que restaurarás a Israel... Vamos mais aguentando repreende e diz a voz não compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade o que Jesus está querendo dizer por enquanto não cabe a vocês saber que tempo isso vai acontecer porque Deus reservou esse momento para Ele próprio Deus reservou esse, esse entendimento ou saber quando isso vai acontecer para ele próprio mas, o versículo 8 ele diz mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra o que Jesus estava dizendo? calma a restauração virá mas não da forma que eles estavam pensando porque na verdade Deus restaurará todo este reino e haverá novos céus e nova terra mas Jesus estava dizendo calma isso não acontecerá por agora e não quero a vocês quando isso vai acontecer mas recebam consolo porque vocês receberão o Espírito Santo e o Espírito Santo vos dará poder vocês serem minha testemunha, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, o que, que ele estava dizendo, vocês serão minhas testemunhas, e começará por Jerusalém, se espalhará por, pela Judéia, por Samaria, e isso virá até os confins da terra, vocês serão minhas tem para nós hoje, como igreja, como discípulos, que nós hoje somos os discípulos, a nova geração de discípulos de Jesus, qual que é a nossa responsabilidade hoje, é fazer o que eu, eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui não é nada, diante daquilo que a gente deve fazer mais e mais no nosso dia a dia, que é ser testemunhas de Jesus, e testemunha de falou é, e a santa ceia, depois que ele comeu a páscoa, a páscoa com seus discípulos ele os reuniu fez ali uma santa ceia e disse para eles vocês farão isso para a sua igreja, ser testemunha dele e o interessante é que ele fala aqui de uma forma geográfica que começaria em Jerusalém Subida aos seus. testemunhas de tudo que ele fez testemunhas de que um dia ele vai nossa responsabilidade de sermos testemunhas de tudo que Jesus fez e da sua ressurreição, da sua volta da sua ascensão, de que um dia ele vai voltar para buscar o seu povo remido e lavado no sangue do cordeiro pela aquela grande salvação que Ele trouxe para nós na cruz do Calvário, nós somos testemunhas, nós temos essa responsabilidade de sermos testemunhas dEle, até os confins da terra, onde quer que nós colocamos a planta nossos pés, de sermos testemunhas de tudo que Ele fez, do que tudo que Ele ainda, ainda está fazendo, e que Ele ainda vai fazer para os seus filhos naquele grande dia, nós temos a responsabilidade de sermos embaixadores do reino de Deus na terra. Faz o embaixador do reino de Deus. Paulo disse isso, vou repetir novamente. Depois você lê lá o texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, se não me engano, procura lá. Paulo disse: Portanto, somos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. E o que, que o embaixador faz? Nós estamos no Brasil, se tiver uma embaixada, vamos supor, da França aqui no Brasil, o que, que aquele embaixador da França no Brasil faz? Ele representa o seu país. E nós estamos na terra como embaixadores do reino de Deus. Aleluia! Nós estamos aqui para representar o reino de Deus. Estamos aqui para testemunhar a nossa fé. Aquele grande Salvador que veio, instituiu o reino de Deus na terra, pregou tudo concernente ao reino dos céus que está aqui, nesta palavra, e pediu para nós que sermos testemunha dele, que sermos embaixadores dele nessa terra, até os confins da terra, essa é a nossa responsabilidade, não tem como fugirmos disso. Um cristão não tem como fugir. Disso. Se o cristão fica de braço cruzado vendo a banda passar e não faz nada pelo reino, eu tenho dúvidas. Eu sou condição de filho ou de cristão. Mesmo tendo pouca força, como está escrito no ar, em, em Apocalipse, mesmo tendo pouca força, não negando, não negastes o meu nome. Aleluia. Estamos aqui nesse ambiente luz ruim, o é um som não é bom mas mesmo tendo pouca força vamos ser testemunhas talvez um dia Deus abençoe, nós podemos ter um estudo uma coisa que melhor, mas enquanto isso não aconteça, o que nós temos em mão nós temos que fazer, sermos testemunhas dele até os confins da terra aleluia, porque ele disse em Apocalipse capítulo 22 que o galardão está nas mãos dele e da retebruirá cada um segundo as suas obras, nós não somos salvos pelas obras, mas Jesus promete a nós um galardão naquele dia, segundo as nossas obras, amém? Graças a Deus, deixa eu parar por aqui, que senão a gente entra à noite, em nome de Jesus, você entendeu a mensagem, diga amém, se você quer perguntar alguma coisa, pergunte aí no chat, se eu não responder agora eu respondo depois, mas diga alguma coisa aí nos comentários deixe seu like vamos orar vamos pedir a Deus que Ele derrama sobre nós as suas virtudes a virtude do Espírito Santo todos aqueles dons, aqueles, aqueles frutos do Espírito Santo que está escrito em Gálatas e em muitas outras passagens que possam estar na nossa vida e que nós possamos olhar para, nós, para dentro de nós mesmos e achar qual é o dom que Deus deixou para nós para nós sermos as suas testemunhas até os confins da terra amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus glorioso, Deus maravilhoso, eu peça a Ti, Pai, que teu Espírito Santo continue nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. Conceda a nós, ó Deus, virtudes do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. E desvende dentro Ser o nosso dom, o dom espiritual que o Senhor tem para nós, para que nós possamos ser as suas testemunhas até os confins da terra. Oh Deus, chame a nós a responsabilidade, a essa grande responsabilidade de sermos testemunhas. palavra, não para minha honra, para o meu crescimento, mas para a honra e glória daquele que nos chamou para sermos testemunhas, embaixadores do reino de, do céu, embaixadores do reino de Deus na terra, Bem? então eu conto com a, sua, com a sua ajuda e amanhã, né, amanhã não, daqui a pouco, nós vamos às seis e dez da manhã, nós vamos de jejum A Bíblia toda em jejum é lógico, não vamos ler a Bíblia todo um dia só. O fato de nós consagrarmos a Deus através do jejum, da leitura da palavra, comunhão com Deus, isso é algo particular do adorador com o adorado que é Deus, nada deve ser forçado mas você deve ser de coração contrito.